Fala galera, beleza? estou voltando aqui com mais um vídeo Dez abrigada trazendo para vocês mais uma gameplay Bom, rapaziada, vocês já querem que é um vlog? Não, é um vlog não, hein? É uma gameplay, rapaziada Rapaziada, hoje eu, eu vou estar tá construindo a casa do senhor Frederico Lá do Up, Altas da Aventura, mano Tá jogando, eu, eu fui abrir o Minecraft, avô, eu jogava o Minecraft aqui de boa Tava vendo algumas construções lá que tava meio pela metade, eu vou tentar terminar as construções. E realmente tinha algumas coisas tipo o estádio tava, tipo, tava meio que cortado assim, um meio que Reformei o estádio, eu vou dar mostrando em live aí para vocês. E a eu tive a brilhante ideia de construir é, a casa do Senhor Federici. Eu tava eu te, eu queria montar um McDonald's, mas o McDonald's não dava porque não, não tinha como eu fazer, tá ligado? Um McDonald construir um McDonald's em si, não tinha recurso para construir. Aí eu pensei aqui ah, que eu posso estar construindo em coisa de, de animação, quanto da Pixel, todas as animações aí. É, aí eu fui pensando, fui pensando, bada, para criar a casa do Senhor Federi ele explicou não ficou mais exatamente igual a casa mas tipo se tu vê de frente assim ficou tipo dá pra ver que é a casa do Opera do do da Aventuras tá ligado então ficou bem parecido a casa teve alguns detalhes que eu não consegui fazer por conta do, do Minecraft né que não dá pra fazer o ao re, ao redondo assim tá ligado então eu tive muita dificuldade quanto a isso aí pra fazer essa parte então o telhado também ficou exatamente igual o telhado né? a parte a parte de dentro ali não ficou igual porque eu não construí casa maior né? para ser tipo, igual do filme por dentro tem que ser mais alta e maior tá então não deu para construir os detalhes dentro se vocês quiserem aí que eu tente é, construir os detalhes dentro aí eu vou estar tá aqui reformando a casa aí por fora quer dizer, por fora e por dentro para tentar reconstruir a casa comenta aqui embaixo e é isso aí rapaziada, deixa o like aí, tomou a aí mano, que eu consegui, consegui, demorei duas horas aí, pra construir o bagulho mano, foi bem tenso mesmo. É isso aí rapaziada, segue o stake aí, eu fiz steak aí pra ficar mais rápido, não ficar demorado aí pra vocês assistirem, é isso aí rapaziada. Tamo junto, até o próximo vídeo aí, segue o steak, fui. Deixa o like.